E aí, RetroGamers! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no terceiro episódio da série, do Infinity Road Edit. Espero que vocês gostem aí dessa série que a gente tá fazendo, bem curtinha, mas ser bem sincero, né? Tem poucos episódios... No último episódio a gente meio que pegou os powerpzinhos aqui, e agora a gente vai passar no modo normal. A gente passou no modo secreto, né? Eu não sei... Vocês também são assim, gente, tipo... Todos os youtubers, né, de gamers, assim... Ele sempre passa sua fase normal primeiro. Não é verdade? É. Eu prefiro passar a secreta, mano. E tu? Hein? E eu é porque eu tô usando analógico, sendo que depois eu não fui o analógico. É, analógico é muito ruim jogar jogo de é, plataforma, É. Analógico a gente sempre se ferra. É. Ó, é, vamos passar pelo menos umas 3 fases por vídeo, beleza? Não, até ela dividida não. aí Peraí, peraí, deixa comigo. Ai, não, merda. Nossa. Não! Eu imitei o BRKC2 agora. <risos> Ou não imitei? Fala a verdade, imitei. Quer Ele... pegar meu, minha reserva? Tá, pode ser, mano. Peraí. É uma droga. Eu pensei tipo bem na hora que eu fiquei pra sair a reserva, sabe? Eu tava lá no, no ar, lá certinho na parte.. Que sai, né? Nossa! Vai. por uns frames ali eu não consegui pegar. Com o X eu tenho que tomar um pouco de cuidado, não, eu posso correr bem rápido. Essa parte aqui é fácil. Vamos, vamos enfrentar o. o Beard em dois jogadores. Ou. Ah! Ah! Tu quer esperar ou quer ir mais só? Não, vou, aí eu vou gastar sua vida. Ah, tá. Vamos um, matar o Beard aqui rapidão. É estranho, né? Beard. Não é? Eita. É, é meio estranho. Eu posso baixar Mario 64 multiplayer também. Oh. Ou Mario Road multiplayer. Ou Mario 64 Malaria? Vou jogar aquela hack-rung cop do Mario World Ah, também dá Ah, ah olha só, oh, a gente tem que mostrar esse bug Olha só, o Luigi vai ficar ali embaixo A gente só vem é aí, O Flam Flame Flam vai ficar aqui embaixo Daí quando eu entrar no cano, vai pro aqui do lado? Quando eu entrar no cano, ele vai pular, e olha só que bugado Eita porra, bugou de um jeito meio errado né? <risos> <risos> É, mas eu bugou é, bom, mas não tinha o que esperava. Aqui é a casa fantasma. É, é, eu não vou nem sair dessa merda aqui. NÃO! Ah! É, é... O... QUÊ? QUÊ? O <risos> que que aconteceu aqui? Eu peguei o Barnum pelo cresceu crescer Que? Não, eu peguei o cogumelo, daí veio o outro lá e cinca comigo. Não, pera. Se tu pegasse, foi o cogumelo que mata, não foi? Eu peguei os dois. Eu vou dois? FATAPUNK, <risos> mano. Ah, bora lá. Então, essa fase aqui é difícil. Essa fase é difícil. Olha, ah, eu arrumei aquela, aquela parte. Ó. Só que eu já levei dando mesmo assim. Secreto normal primeiro? Vamos passar as duas? Secreto. Eita. Secreto? Está escrito. Se você pressionar um botão azul, você pode pular aqui. Deve estar de refeito a esse buraco. Tipo, eu coloquei como se a moeda tivesse escrito alguma coisa. né? É legal botar assim, mano. É. Não. Ou eu tive uma ideia para Infinity World 22, bem legalzinha até. Uhum. O Bowser ele, ele descobre a fonte do jogo, blá blá blá. Ele começa a crachar o jogo. Ou. Uhum. Ou não. Sei é, lá, é uma mas... ideia diferente. ele começa É, a... só... <risos> Minha ideia é uma. A ideia do meu jogo ali é uma coisa mais maluca. Oito moedas. O Bowser King post fundindo. É. Sério. Ah. Na verdade não é. Ó, a gente pode pular aqui depois de personagem pra switch. A gente vai ter o iPhone. Aqui tem. Ah. Aqui tem, tem Beleza. Aqui a gente faz assim, ó. Não, droga. Pera. É. Não, como é que eu morri nisso, mano? Tá, ah, pera. Tem vida. Tem vida, tem vida. Quer ver? Nossa, mano. Eu tô... Mano, eu tô ruim. Eu já fui melhor. Não, Power Up. Oh, ou, acho que no primeiro episódio a gente estava melhor, né? Acho que também. Ou, oh, sinceramente, eu acho que jogar em um player mais fácil não é. Acho que todos os jogos são em um player mais fácil, né? É. Passamos a fase secreta. <risos> espero que a gente não de novo aqui no jogo. Quer jogar aqui de novo ou não Jogar de novo. Só pra passar de novo. É. Depois a gente vai no pastel. <risos> pega aí. Pega aí os dois dela. <risos> é. Eita. Hum. Aqui agora a gente vai pegar todas as Yelchas. Ah, droga, não tinha como se esquivar do. Antes. Inimigo. Eu Não, eu tenho uma mania de pegar e começar a usar o analógico. Sendo que o analógico só dá merda. Meu quadro. <risos> Foi tu que baixou o Resident Evil, não é? sim. Morri. O bom é que a tela daí não atrapalha, né? É. Aqui é só ir rápido, ó. Foi. Até que essa parte ficou bem legal, né? É. Aqui hum. a gente vai bem rápido e para aqui. Daí fica assim, ó. Oh, todo mundo pensa que pra fazer os Blue não olhar pra gente tem que ficar assim, não tem? É só dar giradinha, cara. Daí o Mario olha pros dois lados. Por que todo mundo fica assim, ó? porque é mais prático do que ficar só girando? Não, ficar só girando é só ficar aqui no botão. Outro tá uh. Essa parte aqui é o seguinte, tem que acertar a sequência. Tipo, eu vou no meio, daí não vai, sabe? Tipo, ah, eu acho que o caminho é por baixo. Pelo meio, por baixo, daí volta. Eita porra, tá. É Mas baixo, o caminho é não. Baixo, meio, meio. Baixo, meio, meio. Aí, baixo, meio, meio. Beleza. Ganhamos mais uma vidinha? Ajuda. Eles não vou gastar a hora de F da fase. É. Mais uma fase completa. <risos> vamos lá pegar o PowerRap. Ah, vamos lá pegar o PowerRap ainda deu 7 minutos. Olha gente, deu 7 minutos, para gravar mais uma fase. é É, primeiro a gente para que pagar o PowerRap sim. Só que pausar o vídeo. Olha, eu vou usar o F10 para isso. F10? Eu ainda vou configurar aqui o meu gravador para cortar o vídeo porque eu tô sem editor. Meu PC não roda editor de jeito nenhum. Eu vou ir com um pinguim em sítio Beleza. Ai, o meu P20, ah, mini murcho, um desgraçado! Ninguém gosta do mini Oh, tem o um big também, que é bem legal. Vou botar assim alguma coisa? Ah, uh, botei. No Star Palace, porque não starpeze, por que não? Ah, calma aí. O que quer fazer? Eu, é que eu, eu acabei escolhendo o errado. Eu queria pegar o Alice! Ah, Alice. Yes. Alice é bom. É uma diferença sim, é pouca, mas... É, é massa que o personagem, cada personagem, o fica diferente de cor. É verdade. Né? É coisa mínima, mas é massa. Verdade. Vou, vou. Vai, agora vamos bugar, agora vamos bugar, vai. Você acho que é porque tinha que tá grande, né? Vai. Mano, viu bug? <risos> Eu entrei pelo no ar, sei lá, vou ver se avarei. Beleza. Mais uma entrada secreta. Aqui tem mais uma entrada secreta, eu vou passar primeiro o castelinho. Vamos passar o, o castelo Ah. Uh, tá, vai. Vamos no cano do castelo. Castelinho do cano. Ai que bonito. Tá, vamos lá. Eu coloquei alguns backgrounds nesse castelo. Nesse castelo é assim, ó. Tem que acertar tipo. O cano que tem que entrar, né? Oh, é só eu que tipo tô achando. No um né? 7.4 do.. do 8.4, não sei, do Mario Bros. Clássico. É. Por exemplo, entra naquele cano lá, só pra. Daí entra nesse cano ali. Daí volta. É uma referência ao primeiro Mario, né? Ah, não, tem como voar aqui agora, não. Só fechei Melhor, né? É, droga, entrei no cano Não! Não! Câ Câmera desgraçada do demônio! Filha da puta do caralho! O pior é que nem tem como resolver, né? Nossa, depois dessa, eu acho que a gente leva um. Tá, dá uma spawn e pega o cartão. Né? Não, não, eu tenho. É, mas eu tenho reserva. Calma aí. É? Não, força, oh, sou um desgraçado! Ai! Hum? Vai lá, nossa, tá chegando todo mundo. Mano. Ah, tu pegasse a acho que lá agora não vai mais montar. Olha isso. Ixi, ferrou. Não, vamos, vamos. Pronto. Ele se matou, maluco. O vagabundo caiu. Vagabundo cair, aqui tem que ir pra cá. É hora do rei esforçado! É hora do duelo! Chalabaia! É, hora do duelo não tem nada a ver com esse jogo. Né? É. Oh, boa ideia, né? Tu vai por cima ou vou por baixo. Depois eu. Do... É, só vai por cima e ah. vou por baixo mesmo. Depois eu volto. Pera aí. Já, agora é só correr. Vai, é só correr e passar nesses buracos. Aí é só correr também. Aqui eu acho que é melhor pra coisar pra não pra garantir. Pronto. Né? Me espera, me espera. Eu tô indo. É tanta pouca diferença, mas é tão. é tão. Matei. <risos> ah, e pior que ele não tem mais vida. Fudeu. <risos> Fudeu. Ah, só vai, só vai. Agora, cuidado e... Ah, tá. Eu sei que tava jogando canal lógico. Tô usando o pé pad pode ficar tranquilo. É. Aí é só se agarrar. O desgaste! Vai, vai, vai, vai. vai. Pula, pode pular. Pode pular, isso Eu sei. Ui. Mano do céu. Por que tu botasse... Não! Não! Como é que tu morre uma coisa dessa? <risos> Eu morre, mano, eu tô de novo. O vídeo já tinha dado 11 minutos, a gente matava o chefe ali de boi e se o vídeo. Agora eu fiquei pronto. Agora eu tô igual o odiador, se é que vocês conhecem? Acho que não, né? Acho que vocês não conhecem as referências. É. Tá, eu vou pegar a farflau e... Flower, entendeu? E eu já perdi a farflau. Ah, que droga. Aqui eu acho melhor ir por cima, né? Ou ir por baixo ou tanto. Aqui eu, o... O... Hammer Bros se mata. Se mata. Quer que eu vou pular em cima dele? Ah, tá. Mano, o ruim do Hammer Bros é que sempre quando a gente pula em cima dele, ele tá com martelinho martelo em mim na hora. Oh, mas bem na real, qual tu acha mais chato? Do Mario 1, do Hammer Bros do Mario 1? Ou o Hammer Bros aquele do Mario 3? Eu sei. O do Mario 1 ele é mais chato. Só que até que dá pra pular em cima dele, sabe? É. O do Mario 3 ele taca mais devagarzinho, mas. Sempre que a gente pula na cabeça dele ali, ele vai. Ele taca bem na hora. É. É uma desgraça. <risos> vai. Dessa vez não se mata, Igual eu fiz. Não, eu não matei. Oh, mentira, pegar um trouxa assim, <risos> pegar ficando errado. Eita, não, não, Pô, mano, esse é o ruim do próprio do, do Shield, mano. Quando ele, ele começa a girar, não dá mais pra parar. Né? Ah, quer ver que a gente vai morrer de novo? Olha, gente, saí de morrer de novo, tá fudido. Daí a vida e oh que legal, a tartaruga esqueleto tem um tipo de problema aqui. Viu? Não morre, mano, pelo amor de Deus Eu não quero ter que passar essa merda de novo E ali tem um power up aí, aí tem um power up Não é Não! Não! NÃO ah, Como é que tu perde isso? Olha, se eu não perdesse Eu ia morrer Mano, se tu morrer pra esse chefe Esse é o chefe mais Não pula Vai. É. Mano, sério, esse chefe aí nem tem como morrer Holy shit. Ele não bugou, ele não bugou. É só voltar. Às vezes esses bugs acontecem, tá? Ui. É a vida. Pô, dele. Isso. Tá fácil, tá fácil. O bumbum. Não, não pula, não pula, não pula. Ui, ah! Esse desgraçado. Agora pula. Não, agora pula, pô. Isso, ele morreu com dois. pulos. Uh. Três. Três. Ah, tá com Ah! O vídeo vai ficando por aqui Deixa o seu link, link, link Não, eu não vou ficar pedindo isso, eu é não chato Não acha? É. Aqui é pra não, é Mas beleza O vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado Desse episódiozinho de mortes Mas enfim, valeuzão aí por chegar até aqui É nóis zi. Fui. fui Pode ir